Sabe qual é a diferença de um leitor comum e um leitor dinâmico? O um leitor comum lê com os olhos, transformando letras em sílabas, sílabas em palavras, palavras em frases. Isso faz com que a leitura seja lenta, como os passos de uma tartaruga. Uma leitura lenta, cansativa e desinteressante. Quando você lê devagar, uma palavra de cada vez, é como se você estivesse deixando a sua mente passar fome. A mente preenche os espaços vazios, prestando atenção em outras coisas. Por isso, você se distrai. Muito prazer, meu nome é Renato Alves, eu sou pesquisador cognitivo, autor de nove livros sobre neuroaprendizagem e melhor memória do Brasil. Se eu apareci Aqui, hoje, nessa tela, é para lhe mostrar que sim, você também consegue se concentrar na leitura sem ter que voltar várias vezes no mesmo trecho de um texto para entender. Existe uma técnica para você parar de ler sílabas por sílabas e começar a ler blocos inteiros de palavras alcançando a marca de três páginas por minuto. Você quer conhecer essa técnica, faz o seguinte: Nos próximos dias, eu vou fazer uma aula ao vivo e gratuita, onde eu vou revelar um método que fará você ler três páginas por minuto e memorizar o que leu. Toque no botão saiba mais para te explicar mais detalhes na próxima tela. Mas toque agora antes que você esqueça e esse vídeo passe e você perca essa grande oportunidade de criar o bom hábito da leitura aí na sua vida.